Clássico. Ou seja... Esse vídeo foi bom, esse vídeo foi bom, esse vídeo foi bom. É o Sinas? Esqueçam o que está escrito na tela, Apreciem a partida de tênis de mesa. Ok, ok, boa, ok. Pô, se o cara mandasse uma mais fraquinha ali, ele pegava, hein? Uma mais fraquinha agora, não? Uma mais fraquinha agora, não? Não, não, não. Uma mais fraquinha agora, não? Uma bem, uma bem fraquinha, não? Uma fraquinha, uma fraquinha, uma fraquinha. mas uma fraquinha agora, uma fraquinha, na moral, na moral? Mano, que porra é essa? Os caras vão, vão trocar de lado, velho. Olha ali a fra... Mano, agora já era, não tem como. Nem fuderam! Bro. Mereceu pra caralho, esse mano mereceu esse ponto, puta que pariu, o cara resgatou esse ponto lá do inferno, ele tá implorando, e o cachorro da minha mãe, o cachorro da, da, minha, da minha mãe, da minha <risos> E o cachorro da mãe da minha chefe que pede comida suplicando. É o Rui, porra. O Rui faz isso. Se liga, eu tenho um vídeo. Eu tenho um vídeo de anteontem. Se liga. espera eu tenho medo que... Ele fica batendo palma até receber, velho. Você é muito mais intenso. pede. pelo amor de Deus, caralho, eu me dei, me dei alimenta, não como há meses, tá ligado? Ele é muito mais dramático. Uh, tadinho do moleque. Nossa, não, ai, ai, caralho, que ruim. Que horas a live acaba, Selbit? Mano, quando você quiser. Se quiser agora, agora, agora, eu fecho. Você que manda, você que manda. Não, beleza, beleza. Depois você, depois você me avisa se precisar. <risos> Ele não tem abridor de lata não? Vai na faca? Mano, acho que vai na. Acho que ele vai na.. Ela vai na faca só pra traumatizar mais. Se virar pro lado, roda a roleta. Não tem uma armadilha dos Jogos Mortais que é isso daí? <risos> <risos> mano, que. <risos> que barata boa, mano. Que barata boa direto do zap Vocês estão vendo que a, a barriga dele é um cara meio bravo? Deixa eu fazer um biquinzão. Assim, um cara meio puto aqui, tipo. Tá meio bravo, tá ligado? Tipo. Ah, suspendeu, suspendeu. Boa. Mano, e a trilha sonora do Fallout rolando de fundo aqui. Parecendo a mais uma camada. Infelizmente, meus pais, meu sonho de ser agiota, ah, é simples. Você virou agiota dos seus pais. Eles não podem cortar seu sonho se você estiverem te devendo uma grana. <risos> que isso, mano? Eu tava rolando um RPG dentro do estômago da, dessa pessoa. Ela tava falando. Oh! Ela engoliu o celular e dentro do, do estômago dela e eu tava lá mestrando o ordem. <risos> Alguém me engoliu, caralho. É, não adoro Eu paranormal. Esse sou eu. O senhor paranormal atacou? That's literally me. Fofo. Meio assustador também. Pogzinho? O que, que vem? que que vai vir? O que, que vai vir? Essa. Senti que faltou sutileza, senti que faltou um fade in, fade out. 3v2 3B, ficou foda. aí, vai rolar uma, uma batalha aqui. Ih, pegou o pegou bagulho. Sexta nice. Pô, sacanagem. Pera aí, pera aí, pera aí. Não é assim. As regras. Dá, ah, beleza. Os amarelos pegaram a bola finalmente. Beleza. Ó, oh, driblou, driblou. Pô, mas é muito foda. Fecha dois vai fazer o quê, né? Ok, ó. E juntou. Tão brigando entre si, porra. In fight não. In... Ah, mano, em fight. Caralho. Pera, eles fizeram um contra antes. Boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa. Segura. Nice, nice, que roubada. Uh, caralho. é, Mano, underdog. É a volta, é a volta. Ah, não. Fudeu, fudeu, fudeu. Mano, como que isso. Cê... Eu tô realmente curioso, como é, que, como é que isso foi treinado pra acontecer? Que é uma doideira que eles têm noção total de qual eles têm que colocar. Ah, mano. Aí, aí! <risos> pegou, pegou desprevenido. Realmente, 3v2 é sacanagem, né? Tava faltando um. A melhor receita de água que você já viu. Ok. Explique-me. <laughs> ok. O underline o... Plantas da bomba atômica com explica explicação de como usar ela, <risos> usado. 2 mil dólares. Já está usado. Pelo menos você só precisa que funciona. A maior invenção brasileira já feita. <risos> Trio elétrico aquático, irado. Ele tem muito quem? Que sou Felipe Neto, velho. Porra, oh, mano, o cara tem 400 de QI e não consegue comprar uma causa do tamanho dele. X1 de respeito. Caralho, caralho, caralho. 10 reais no careca. Virou, virou, virou, virou. Virou, caralho! Nice! Mano, terminou o Dormir com o Paper. Ambiente errado. Mano, essa música, isso não é do ex -Anima. Ah, não. Ah, não. É do Outer Wild. Que susto, porra. É do Walter Wild, é verdade, é verdade, é verdade. Era um dos dois, era um dos dois. É pedir demais. <risos> Essa é melhor. Essa aqui é a melhor, mano. Essa é a melhor do lobisomem pidão, mano. Mano, essa do lobis... essa... essa... eu sinto que esse meme, esse meme do lobisomem e das imagens de lobisomem, ele tá meio que, que passando... ele tá passando meio... meio suave, né? Ele não teve nenhum pico onde todo mundo só falava dessa porra, ele meio que chegou tem um tempo já, ele tá aí ainda, não é... Não, ninguém usa muito, é engraçadinho, mas também não é hilário. Ele tá, mano, tá low profile esse meme, ele tá... ele tá se mantendo aí no no underground, <risos> por um tempinho Gênio Eu, minha teoria aqui é que qualquer pessoa que assistiu qualquer live na Twitch, se ouve essa voz, reconhece instantaneamente que, é um, que, que não é true. Ouvir o treinado, todo mundo consegue reconhecer um TTS. Ok, ok. Parece genuíno que isso aqui, isso parecem parece reações genuínas. A única reação que, que parece não foi muito genuína foi essa primeira da mina. Olha! Mas às vezes ela, só, ela é só o jeito dela. Parece em reações genuínas. Eu nunca ia conseguir fazer essa pegadinha na minha vida, porque se alguém chegasse na minha casa e estivesse passando Globo na TV, eu não ia ter como explicar por que você está assistindo? Você está assistindo Pantanal? Ou como é que. Ok, ok, ok. Só dá pra fazer em época de Big Brother, justo. Aliás, você passou no fundo do Jornal Nacional. Como se eu no fundo do Jornal Nacional? do que mano deu certo cara todos eles viram novamente e parecem acreditar mano quem é baba baba vaga velho baba baba vanga baba vanga Foi uma mística e fitoterapeuta búlgara. Cega desde a infância. Ela, ó, ela, ela afirmou que em 1997 milhões... Não, pera. Ela afirmou... Não, outra pessoa afirmou. Zenico, de Costadinova afirmou que em 1997 milhões de pessoas acreditavam que ela possuía habilidades paranormais. Eu tô com medo de... Vai que tem alguma... Ela previu coisa pra caralho! Mano, mas de fato é uma puta pegadinha. É genial, porque, tipo assim, ele conseguiu fazer de um jeito que as pessoas estão de fato acreditando. E eu não consigo nem pensar como eu me sentiria se rolasse um, um anúncio de que a gente tá tendo contato com a outra civilização, tá ligado? Ia assim, ser uma maluquice, é assim, um mix-sentimento absurdo, assim, um cagaço junto com uma curiosidade doida. Ah não, aí eu achei meio meme. Aí, aqui eu já achei meio meme. Aqui, achei, acho que ele possivelmente estragou o potencial com, tentando fazer esse jumpscare aí. Não, é, a partir daqui, automaticamente você pensa, beleza, alguém hackeou a Globo, tá ligado? Possivelmente. Se você não tá suspeitando do seu, do seu amigo. É, a primeira coisa que você gostaria ah, é, alguém, alguém meteu um, um, um fakezão, passou um vídeo errado pra Globo, aqui, a Globo, alguém hackeou a Globo e tá passando um vídeo na. na de, de. de invasor. Mas, mano, jumpscare com um grito do nada. Tá bom. Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver. Porque às vezes você já tá tão na. Né, não sei. Não sei como é que foi o vídeo inteiro, às vezes já estavam tão. Ó, oh, é, mano, aqui, dá pra ver. Eles não estão nem acreditando mais. Dá pra sacar pra caralho que, que é fake por causa desse final. Aí, ó, todo mundo, é, todo mundo percebeu que, que, ele tava, que era mentira quando rolou esse finalzinho aí. Ó, tá todo, todo mundo, todo mundo leu o jumpscare dele. Mas o vídeo foi bom, pô. Um bom, um bom entretenimento. Bom vídeo. Eles iam saber de qualquer jeito? É, sim. Mas é que dava pra, tipo assim, dava pra, tipo, se ele me deixasse... Às vezes as reações mais engraçadas vêm do que eles falam depois de assistir, né? E, tipo, mano... Que, que porra a gente faz agora, tá ligado? Mano, caralho, começa a tentar ver no Twitter e tal. Ah, um fim de semana em uma cidade construída por, pra carros. Mano, por que esse bicho é provado? Esse é, provavelmente, um dos vídeos menos interessantes que eu assisti esse ano. Bro. Existem coisas que são adaptadas para você fazer dentro do seu carro em Texas. Que bom que eu assisti dois minutos sobre isso. Agora minha vida está completamente diferente. De um estadunidense pro outro, vamos pro próximo. Uf, uff, salvou, salvou, salvou, salvou, salvou. Não jogou comida fora, americano não jogou comida fora, vamos ver. Que isso, é o mano do Resident Evil? É o Espiritador... Definitivamente um TikTok. A hipocrisia canina. <risos> Tadinho, ele fica nervoso. Loja Quadros. Bom meme, bom meme. Spider-Man? <risos> Caralho, mano, o Spider-Man tá como? Damn! Carnudo. Brinca. Lá vai ele. <risos> que fofo! Que fofo. Bom vídeo. Dança linda. Ok, ok. Ah, tá. Peraí, isso é Overwatch 2? Isso não é Overwatch 2, né? Não, isso é, não é possível. Isso é literalmente exatamente igual a Overwatch 1. Os caras levaram o conceito de o mesmo jogo 2 longe demais. Impossível, fui descoberto. Pera, o que aconteceu? Ah, ok. Foda. É, foda. Ok. <risos> oh, não. Ah, não. <risos> Vovôs. Respeito por ele ter pulado. Caralho, mano. Eles, eles criaram uma realidade virtual no cérebro dele ali. Insano. Steve tá puto. Esse é o metaverso? Mano, eu não me surpreendo se isso de fato é for real. E ele não viu o pai dele ali porque. TikTokers e pessoas gravando TikTok, elas têm um, um, um foco sobre humano. Eu tava no, no ano novo, nesse último ano novo, eu fui passar numa casa com alguns amigos e alguns desses amigos eram TikTokers. Mais especificamente a Lucetra. É... E não, mano, ela, tava, ela parou uma hora para gravar um TikTok. E não importava o que acontecesse ao redor, mano. Eu me cortei, caiu coisa no chão, quebrou. Garrafa caindo, grito, desespero. A menina, e ela lá. Mano. Nada bala. No meio do TikTok, os bagulho quebrando, e mano. Caralho, mano, que, que doideira. Tá maluco, nada bala. Nada bala um TikToker. <risos> Cachaceira, a Maritaca querendo beber o vinho do padre. Olha, olha, olha. <risos> Ela ficou puta, tadinha. Dá um pouquinho, bo, cadê a verdinha? Pera, aconteceu? <risos> Fofo, ele manda muito. Ota, que porra é essa? Esse cara vai marcar inúmeras infâncias. Todo mundo lembra, todo mundo tem pelo menos uma musiquinha de van ou coisa vendendo picolé, ovo, na, cravado na mente, todo mundo tem uma. O mais clássico é o do gás. <risos> <risos> todo oxigênio vai se fuder. <risos> Oi. Fofo. Bonitinho. Me lembrou o tisto. Indo Macetar o Kian que quer acabar com o paranormal escorreguei aqui pera, eu nem, eu nem eu desassociei por um segundo, ah tá. para imediatamente Esse vídeo sem o gato sumir é estranho. Será que ele foi um bom garoto nesse ano? Querido Papai Noé. Ahem. <coughs> Querido Papai Noel, eu queria um patinete de Natal, por favor. Eu também queria um vidrador para minha irmã mais velha, para ela parar de usar o controle remoto da televisão porque fica todo melado. Ela, eu escutei ela pedindo para minha mãe e decidi pedir para o senhor. Sure. Ops. Tudo limpinho, eleição. <risos> Tadinho, mano. Chegou a minha hora. Bonitinho. Friamente calculado. Uh, zica. <risos> Se Deus quiser, não cai, mas vai cair. Isso é na Grécia? Mano, como funcionam essas paradas? os manos são uns turistas eles eles vão na varanda do, da, do, dos caras que moram lá e é isso? Tipo assim, você morando aqui, você tem que deixar os caras, tipo, andar na sua varanda ali Tipo, quando você tá de boa, tem uns turistas na minha varanda, foda-se mano, que deve ser um sentimento estranho Se Deus quiser, não cai, mas vai cair Mano, já esse cara. Então, mano, olha esse maluco, mano. O cara jogando praga. O. <risos> o maluco é um bruxo, velho. Que porra é essa? Desespero genuíno. E <risos> Clássico! Clássico! O cérebro não sabe o, o, qual sentimento ele, ele tem que representar, mano. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. <risos> Esse galo viu? Peço perdão pelo palavrão, eu estava nervoso. Puta que pariu... Mano, ele vai ter que tampar, mas cara... <risos> o que passou na cabeça do maluco pra fazer isso? É um novo conceito artístico, daqui a 10 anos a gente vai entender. Que vídeo assustador do caralho, Freeman. Mano, que isso, um ratinho. Ele vai sair, ele vai sair pra caralho, ele vai sair pra caralho. Nossa, o que tá acontecendo nesse vídeo? Uma partida média de Battlefield. Irei votar no Davi. Ok, vamos lá. Se eu for eleito, eu prometo. Morte pra todos. Ah, não, moto pra... <risos> Caralho. O Cairon, mano, o Cairon foi <risos> de, de 8 a 80 aqui na minha leitura. Calma aí. Moto pra todos. Pipa e patins. O que, que significa pipa e patins? É pra todos? É pra ele? Enfim. A boneca que voa, a Lorena... Caralho. Bicicleta por R$ vai descer, mano. É, é. Transporte ecológico, faz sentido. Bexiga colorida, da Maria Alice aí, beleza. Piscina e festa todo dia, a Maria Helena já tá, mano, com um, bom, com um bom plano eleitoral aí. Casa e roupa, a Maria Isabel já era, tava eleita. Simplesmente a mais realista. Bolo e piscina, Maria Ju... Todas as Marias, elas estão com uma boa competição, menos a Maria Elisa a Maria Elisa não tá indo, tem muita ideia. Ah, bolo e piscina é até que ok, mas acho que casa e roupa ainda é mais importante, Maria Isabel tá ganhando. Sorvete de limão, a Kézia entrou com uma boa competição, uma competição forte. Salsicha, o Davi Luca, bro, chegou forte. <risos> Dar o Brasil pro Sonic, acabou. Acabou, acabou. Temos ele. ele está eleito. Está eleito. Ninguém tem um plano melhor para a presidência do que o Davi. Davi R encontrou a resposta. O Anthony, que é uma bolsa... De, ele ia, se ele fosse eleito, ele promete uma bolsa de rodinha. O, peraí, o, Vini? o Vinícius veio com uma boa competição. Ele ia chamar o Batman para não ter briga. Ainda acho que se desse o Brasil para o Sony... <risos> Talvez as coisas fossem ficar um pouco melhor ajustadas, mas chamar o Batman pra não ter briga é, uma, é um bom plano de segurança pública. Uh, tem aqui o Salgadinho e o Todinho. E um churrasco do Lohan. Balada todo dia do Luizão. E que tem na foto grande do que tem. Ou da que tem. Ou seja. <risos> Também uma forte concorrência aí. A que tem na foto grande. Se ela fosse eleita, eu prometer ter uma, uma, uma foto grande com ela na foto. Justo. É o plano eleitoral do Kanye West em 2024, né? Ué, não é normal fazer isso? três e quarenta e sete, ok? Pera aí, temos aqui a ah, já vazou a identidade. Esse é essa mina é o Anônimus. Deixou vazar. ué <risos> Desde quando? <risos> Qual é a relação 3h47 não chove? A, a... Cientificamente é impossível chover a partir das 3h45. Nunca na história choveu às 3h47. Então, estranho, estranho mesmo. Ué, clássico? Ué, essa é a coisa mais normal do mundo? Como assim? Esse é, Mano, esse é literalmente. Se eu abrir meu YouTube agora, vai ter algum barulho de chuva recomendado? Quer ver? Ou não, na real, porque faz uns dias que eu não abro. Ah, uh, tem, tem ruído branco de super inteligência. <risos> aqui, ó. Pronto, ó. Tá aqui. Super normal, mano. Hambúrguer. Meu gato, depois que eu treinei ele pra gritar quando eu digo burger. O cara tirou extremo. <risos> Intancável o Michael. Perturbando minha mãe imitando o Michael Jackson em público. Ela, ela dando se... ela mano, repare em ela dando risada e se afastando pra não acharem que ele tá com ela. Acelerando o passo. Minha mãe também, quando me via, fazia isso. No mercado. Qual o modelo desse caminhão? Azul, aí tá escrito, caralho. Outra vítima dos meninos jogando bola? Cara, Nossa, essa eu caí pra porra. Puta que pariu, velho. Essa eu caí pra porra. Nossa, essa eu senti fisicamente. Você tá maluco? Essa eu senti fisicamente batendo, velho. Você tá doido? Eu fui a vítima. O título era sobre mim. Pedra, papel, tesoura. <risos> ganhou. Ganhou, ganhou, ganhou. Gatinho brincando. Nice. Bro. NPC não gosta de ser gravado? Ok. Marquem os posts autorais com OC. Tem que trocar o grau do óculos? Ok, trabalho foda, o powerpoint nem dá pra fazer nada, Wagner e quem? Wagner e quem? Tráfico de pessoas. <risos> que isso, mano? Que bom. Tá só o Aquinho, né? Hoje, nós vamos falar dos terríveis acidentes mais desastrosos que mataram milhares de pessoas. Começando com a bomba de Hiroshima. A bomba de Hiroshima. <risos> Tá maluco, velho. Tráfico de pessoas, principais características. Alunos Wagner e Osni. Ele, streamer, sempre cuida, chat. Ah, meu Deus, que mano. O que que é isso? O que que é isso, bro? O que, que é essa imagem? É o Chirubinha? Você acha que treina no limite? Oi. Se eu tentasse levantar uma barra por 18 anos, eu também eventualmente ia conseguir. Não entendi qual que é a grande surpresa. O que é isso? Mano, eu tô nem... mano, mano simplesmente caiu que nem uma tora, velho Cavalo? Tadinho... O final... Ok, ok, aham... Uh -huh. Caralho, caralho... Ok, ok... Porra... Que isso? A por... Nem fudendo... Eles mereceram essa... Os caras mereceram essa... Essa foi irada... Que cara bom. Não sei se está igualzinho, mas está bem parecido. Algo de certo está errado. Mano, o Lobinho e o, e o Rui também tem dessas às vezes. Eles começam a se... É, um tenta lamber a cara do outro pra incomodar. Porque eles ficam tentando lamber o, o olho um do outro. Porque quando, quando um lambe o, o, o olho do outro incomoda, é chato. Aí sempre que eles estão querendo se confrontar, eles não se mordem mais. Eles só ficam lambendo a, a, os olhos uns dos outros. Como pode... Uma pitoquinha na broderagem. Olha o barrigão. Olha o barrigão. Aí o barrigão. Aí o barrigão. Olha o barrigão dele. Abre o barrigão, o pai. Ah. E o outro lá atrás, ó. O careca. O careca. Esse foi a versão... Nossa, esse aí parece gostoso pra caralho, na real. Nossa, isso aí parece muito gostoso, brother. Pô, super simples e, e funcional. Mano, massacraria um desses. Massacraria. Quem desce comigo... Ok. Ela quase conseguiu. <risos> então é assim que um carro vai parar na Backrooms? Nossa, que trampo, que trampo, que trampo.